Felinhos, together, minha vez novamente de participar deste quadro que percorre todos os cantos do meu Brasilzão, até mesmo do globo, que a terra é redonda. É o seguinte, você tá ligado né, se sua máquina insiste em travar, a HFW Informática está aqui para resolver, tá bom, entre em contato com eles, está aqui na descrição, Telefone, site, tudo bonitinho. Bom, esse final de semana, tivemos a etapa em potenza, um autódromo que eu ando lá uma vez por ano, e agora teve a curva nova, que eu achei que ficou bem mais luxo, inclusive, essa curva. Só que ela tem vários bumpkins, aclives, declives, que você tem que estar tá bem colado na zebra, senão fica a maior chacoalhação louca. Dá até para tirar um siso. É, resolver um problema no ombro, várias coisas. Mas assim, é... bom, eu vou explicar o que aconteceu aqui, porque depois eu vou colocar o vídeo da corrida, mas eu acho que vale mais a pena você ver e para entender, né? Bom, muito bem, vamos lá. <risos> eu tive duas cagadas aí, que na verdade não é cagada. É... Aqui foi, mas não tenho não. Por ser um lugar que eu ando pouco, filhos, eu tenho que experimentar as situações. Então você acaba forçando um pouco mais a frenagem num ponto, se é, experimentar a relação. Eu troquei a relação da minha moto duas vezes. No final eu mantive a que eu fui, que era a Coroa 42. E, e aí, numa das curvas, eu dei uma experimentada. Eu coloquei essa tela aqui, mas eu vou voltar para a primeira saída então que ali é aquela pegada que eu vim mais rápido e eu não senti confortável para forçar demais essa frenagem e perder uma frente então eu cancelo mato na embreagem e vou curtir o rolê ver aquele upa upa cavalinho ver qual é que é que é exatamente o que eu falo para vocês na emergência né mata na embreagem freia freia freia mais o que der chegou na grama tira a mão do freio e vai num rolezinho boneco, freinho traseiro, sutil. Se você quiser encostar um pouco dentro da dianteira, pode, mas é quase mínimo. Se você não tem noção do que você tá apertando, nem faz. Vai só na traseirinha, põe no pé e ó, curte e compartilha. Então deixa eu colocar a primeira, vai. Que aí depois a gente trabalha essa aqui. Graças a Deus todos os vídeos estão aqui. O que é fantastic. Fantastic. Giovanni... Fica com o vídeo aí. <SILENCIO> Eu saio da curva nova aqui, totalmente errado, porco longe, horrível. Isso aqui é sábado de manhã. Sai aí, eu venho, faço a redução e não gostei. Matei, ó, curte tal, e vai embora. Tô então, passando reta sossegada. E já era. Aí até aproveitei para fazer um rolê maior aqui na grama. ver se não tem um buraco, não tem nada. Depois você acelera e vai embora. Né? E já era. Mas assim, ó. Aqui era um lugar que eu tava... Que depois eu comecei a fazer um, a redução de marcha um pouco antes. O que acontece? Aqui você pega uma quarteira, ó. Quarta. Dá um estica aqui. E aí, o interessante é nessa... Nessa pegada que eu já estou aqui, você faz a redução das duas, já começa a frear e vai. E aqui eu fiz mais no um meio, eu dei um golinho a mais, fiz mais no meio essa redução e comecei a frear. E eu demoro também um pouco para fazer meu deslocamento do posicionamento. E aí ela já não chega, ela chegou quente, mas o quente eu digo rápido. E eu não fiquei é, contente em forçar mais e perder a frente ali e já era. Porque é uma curva que é bem traiçoeira. Então, se você forçar demais, você perde a frente. Que, aliás, aconteceu com o Fofo na corrida. Você vê ela ali perdendo a frente. Então, ela é... E aqui acontece muitas ultrapassagens também. É bem complicada essa curva aqui. E é um ponto bom de ultrapassagem. Porque você vem no gás aqui. Você espeta a moto ali no meio e vai. Tá? Bom. E aí, essa foi a minha primeira que eu postei no Instagram. A foto lá, dando um rolê na grama. Que foi exatamente isso aqui. Ó. Ela vem dando... Não, eu falei, putz, eu não gostei, porque o que que acontece? Por que que eu também dou uma cancelada aqui, ó vocês viram que eu tava um pouco longe da Zebra? Então, vamos lá de novo, antes que eu cancelo ah. oh. ó tô longe da Zebra, tá vendo? então para trazer mais essa moto como que eu vou conseguir fazer isso? Eu tô com o dedo no dianteiro aqui. tenho o break, ó. Eu mudo a geometria da moto. Fecho. Diminuo ainda mais o entre-eixo dela. E tô aqui, ó. E preciso vir. Certo? Só que aí, ela já não tá também com aquele giro gostoso. Do jeito que tem que estar. Tá. Então, eu teria que forçar com o dianteiro para trazer mais. eu não teria muita velocidade suficiente aqui. Porque aqui você dá uma matada boa na moto. Então você tem que trabalhar um pouco melhor esse traço. E aí, eu desisto, porque para chegar aqui, como eu falei, não dava para soltar o freio, porque ela ia subir. Então ela ia mais para fora ainda. E não dava também para trabalhar no acelerador, porque eu ainda tô longe da zebra. Então o traço aqui não tava legal. A única opção que eu vi e era é, depois que eu já tinha feito uma volta boa, que nesse treino aqui eu consegui fazer 31, com, veio 31 com ideal no lap de 38. Então assim, tava da hora pra última vez que eu fui andar aqui, foi aquela chuva sol chuva só que eu vi de 33. Então, assim, 31.1, cara, é 2 segundos mais baixo. Eu não sei quanto ficou mais rápido a pista com essa curva, acho que ficou um 0.8 mais rápido. Até um segundo, dependendo se acertar ela bem. Mas 0.8 aí, eu acredito que sim, mais rápido segundo 0.8 segundos, tá? É, então, 0.8 milissegundos. É, eu prefiro cancelar aqui. Nossa. E aí eu dou um rolê do Upa Upa cavalinho matando na embreagem. Imediatamente já mato, freio, freio, freio. Solta e deixou lá. Se eu entro com a mão no freio aqui, ó, é lo Lunal! Sempre, filhoso! Entrou na graminha, mata na embreagem, esquece freinho, ó, pezinho aqui, de boa, dá uma levantada se quiser, faz aquele trabalho no tanque, um off-road, dá uma dançada, pega um chapéu de cowboy para dar um up também, que agora você vira aqui. É, Indiana Jones, e vai que vai. Se eu quisesse muito, eu até subir aqui, já sair aqui perto da ambulância e já era, mas eu resolvi ficar aqui. Então, essa foi a minha primeira cagada, meu primeiro erro. Vamos pro da corrida. <risos> Corrida, curva 1, um, já entrei errado, porco, entrei porco e eu confesso que minha cabeça no domingo ela não tava da hora, eu tava meio tenso, não sei, tinha, tinha, tinha alguma coisa ali que não tava agradável, eu não consegui uma, uma conexão legal e não foi da hora, chicos, não foi da hora a, a sensação que eu tive antes, sabe? É, foi uma sensação meio estranha, e enfim, quando eu fui pra Brita, imediatamente foi embora, sabe? E na verdade, era mais minha cabeça mesmo, com algumas cobranças desnecessárias, do que qualquer coisa, então é, eu me cobrei demais, é uma pista que eu não ando muito, cometi erros, e aí tudo isso resultou nessa falha, que eu tive na corrida. Eu já analisei esse vídeo muitas vezes, aliás, com esse tempinho de lixo que tá fazendo em São Paulo, dá para analisar bastante nas horas que eu posso aqui. Para não... É, que foi a mesma coisa que eu fiz quando eu caí quebrando as costas. para não cometer esse tipo aqui, porque esse erro... É, pra você ter uma ideia, essa falhada assim, desse jeito, a vez que eu fiz isso foi em 2013 na junção. Então fazia muito tempo que eu não tinha uma falha dessa comigo, sabe? É, você vai entender o que, que aconteceu e eu vou te explicar aqui agora. Mas foi um, um deslize, um deslize total de cabeça cheia e não estar concentrado em fazer conta. E não, é, talvez, em busca da vitória. A conta é importante em alguns momentos. Então, muito bem, eu erro aqui a 1 um já. Certo? Tava tudo no luxo aqui. Tudo no luxo. Aí vem, passou longe da zebra e tal. Vamos lá. Segunda. Terceira. Quarta. Está. Não deu para ver a quarta eu fiquei falando igual um desgraça aqui. Vamos aí. Terceira. Quarta. E... Pequeno lini. Aqui é uma redução que você põe terceira e entra. Nessa hora, eu apertei meio moça a redução e ela tava dando uma chacoalhada já. Eu não senti que entrou legal. Eu dei um confere. Na hora que eu dei esse confere, entrou a segunda. Na hora que entrou a segunda, irmão, o bagulho se Só que você não tem ideia. Isso aqui tá com a câmera agradável, na loja. você não tem ideia o que ela passou e o que ela voltou. Falei, nossa, eu vou voar de novo, não acredito. E aí, tipo, não dá tempo de se encaixar a moto aqui. A única coisa que eu fiz, eu fiquei feliz que era um negócio assim. Tentei dar uma trabalhada e eu falei, vou fazer um contorno um pouco maior, só que isso aqui é pequeno. Aí me resta o que? A britosa. Só que na brita, ela deu uma afundada. Ó, que daí acalmou. E eu entrei, e a hora que eu vi que eu ia entrar na brita, a mesma coisa, filhos. A hora que eu retentei eu resolver aqui, matei na embreagem e ó, levinho, dei uma levantada na moto e falei, entra, sussa, entra, sussa que a gente vai sair. Meu, aí eu só dei aquela... Aquela na reta. Eu não sei como eu não caí aqui. Eu não sei como eu não caí. Mas eu não caí. Só que a hora que ela entrou, ela afundou de um jeito que ela. E aí eu comecei a acelerar um pouquinho e ela começou a afundar mais. Eu falei, nossa, velho, eu não vou conseguir tirar essa desgraça. Tipo, ela começou a cavar a beta, Aí eu falei, meu, beleza. Vou tirar o porco de cima que sou eu. Tem 32 quilos. Porco que eu não estou conseguindo emagrecer, mas eu vou emagrecer. Muito treino, eu sei, eu tô ganhando massa pra caraco, velho, e dor no ombro demais, mas eu vou resolver. Fica tranquilo, estamos trocando uma ideia. É. Pega, pega uma água aí. Bom, começou a afundar, aí eu falei, velho, vou fazer aquela andada de. de... sabe quando você se... Já se cagou na vida? Bom, você fica andando aqui assim, ó, pinguizão. Então, aí eu tirei o peso da moto, né? Tirei a, a porqueira e dei aquela que como e botei primeiro e comecei. Aí ela começou a subir eu falei nossa que delícia aí ela começou hum mmm, hum mm, mm. falei ah vai aí ela viu hum mmm, mm, mm. aí pega um take mano a moto, né? que até o Aleco André falou porris com a roda e a galera sabe que eu tenho um carinho com a minha moto nervoso né vocês também percebem isso Então eu cuido como se fosse minha vida e qualquer coisa que acontece me corta o coração e aí os caras até brincaram, ó, só rola a escolha inteira, velho. Você não tá ligado, porque as pedras começaram a... Ô, oh, eu comecei a passar mal, velho, porque não pode quebrar o meu, meu, meu brinquedinho. E aí, assim, aí eu comecei a deslizar total total, consegui recuperar a fibra, Só que fui parar em último. Eu fui parar em último. E aí, nessa, irmão, corrida de recuperação. Corrida de recuperação, vai que vai, vai que vai. E aí, enfim, mas eu vou voltar de novo aqui, depois eu já, eu já concluo essa da, da de recuperação. Mas, ó, aqui é um negócio legal também, ó, que é o seguinte, o Gabriel... O Gabriel é, é... A gente pode dizer que é um nativo da pista. Ele já toma um de boca aqui, ó. E... Deixar. Ele conseguiu levantar, recuperou e veio. E veio, e veio. Então foi foi alucinação massa. Bom, enfim, estamos aqui. Tal, vai que vai. Enzo também com a moto que... A outra moto dele estourou tudo. Pegou uma outra moto... Então tava tudo muito louco esse final de semana, velho. Tudo muito louco. O Enzo, você tá ligado, né, filhos? O Enzo filmou a última lá, que tem aquele do on-board, o foguinho e tal, que a gente fez o road hash. Tá aqui, ó. Tava, tava tudo no esquema. Aí, ó. Tal. Desesperou, ó. Não tinha como entrar, filhos. Não tinha, ó. Olha que pousada luxo, irmão. Se liga, ó, oh, você... Tem só os produtos da aviação aí, ó como é que posa uma nave, irmão. Olha isso aqui, ó. Ó, se liga. Puta que pariu, orgulho é demais. Ó, cadê o barulho do motor? Não tem, ó. Embreagem, matei, ó. Freio, freio, freio. Toma. Pousa. Então, filhos, é que eu tenho só a câmera de trás. Eu vou colocar com a câmera de trás. Então, ó, o que vocês têm que entender é o seguinte. Tudo aquilo que eu falo de dica, eu faço quando acontece comigo. Então por isso que eu tenho certeza que vai dar certo. Porque eu já testei. Então não adianta. Já de novo. Subiu. Passou com a moto. Saiu do cinzinha. Entrou verde. É matar na embreagem. Opa, pau cavalinho. tiver que trabalhar alguma coisa. É mais forte no freio traseiro. E olhe lá. Porque ela vai sambar na grama. Certo? Se não mata. De pé. Segura no freio até ficar cinzinha. Saiu do cinza. Tira a mão de tudo e entra. Alivia a moto e, e entra. Entendeu? Você diminui. E às vezes, se der, tiver que e Essa é a diferença também de pista, né? Você tem uma briga, você tem uma área de escape, você consegue recuperar. já... Na estrada, o que, que acontece aqui? Panca no guard reio vou pro outro lado, divide em dois, corta, morre, sei lá. Então, por isso que é foda. Por isso que na pista se arrisca. É na pista que eu evoluo, na pista que eu busco os meus limites. E na estrada eu brinco, tá? Então, você é... tá na estrada, aconteceu isso aqui, você vai matar a lembrada, vai frear até onde não der. Por quê? Se você bater a 180, se você bater 60, você está no lucro. Se você bater a 240, se você bater a 120, você está no lucro. Entendeu? Então é de tirar a velocidade no máximo, porque a panca, talvez na estrada, ela não seja evitável, ela vai dar a panca. Mas aí você diminui a panca, você entendeu? Esse é o esquema. É... E na pista dá para você salvar sim. Então, filho, às vezes você tá interlagos, tem um negocinho de grama e depois asfalto, meu, passa, levanta, passou a grama e você começa a frear. Nunca entra freado na grama, a não ser que você ande com um pneu biscoito, pneu off-road, e aí você consegue entrar freando na grama e já era. tá? Então foi isso aí, foi essa cagada que eu tive de a marcha não entrar da hora, do jeito que eu queria, porque eu passo pelo bump ali, não sentia confiança, e dei um confere. E aí entra a segunda e já era. Agora a parte 2 que é mais legal. É... Vou colocar a câmera traseira, Vou colocar aqui mesmo. Porque na câmera traseira não dá pra ver muita coisa, mas só pra você ver daí. Pera aí, pera aí. E o pior é que aqui, ó, eu já tava numa posição mais ou menos confortável, ó. Kickshifter Extreme funcionando no luxo. Sai! Aí. Ó lá. <risos> ó? não sai, ó, ela vai fundando. Ó. E saiu. Então, a boneca ela anda ela cagada aqui, ó. E sai, entendeu? Tem que tirar o peso da moto. E aí, a melhor de todas, filho, é o seguinte. No meio da vareta com o negócio que troca a marcha, entrou essa pedra aqui, ó. Que eu trouxe, que ela é meu, isso aqui é da brita. Essa pedrinha aqui tava lá, ó. Essa pedra entrou no meio da vareta da marcha e eu não sei, foi no dia 1 que eu não conseguia trocar a marcha, eu não sei como eu consegui trocar a marcha com isso aqui. hora funcionava o kick, hora tinha aqui na mão, eu falei, puta, estourei o câmbio, ou o kick shifter ferrou, mas eu pensei impossível porque o extremo não ferra, você gosta, né? Não, mas eu uso o extremo faz mó cota, a galera tá ligada, eu acho fantástico. E eu não sabia que tinha essa pedra lá. Então a trena foi tanta, irmão, que eu consegui trocar a marcha, correr com uma pedra no meio da vareta, entre a vareta e o negócio. E eu trouxe ela para casa que eu achei sensacional. Então ficou ela e o troféu de quarto aí. Que ela faz parte da etapa da conquista. Os dois juntos. E aí foi isso aí, filhos. E aí a corrida é aquela recuperação louca. No final, é... eu consegui chegar em quarto na categoria. Dava para ter forçado um pouquinho mais. Só que aí existe aquela coisa. Eu já tinha cagado aqui. E às vezes você ficar mais a foto, você vai cagar com tudo e dar o segundo tombo e tal, e já era. Então eu comecei a pensar um pouco como passar melhor e tal. E tem uma hora que eu demoro um pouco pra fazer isso, essa atitude. Porque é aquela, aquela curva lá, no que eu não senti muita vontade. E aí, meu, tem um take aqui. Aí vai ficar pra corrida, aí você assiste. Mas, cara, foi muito legal, foi muito bacana mesmo. E o importante é que não caiu, não quebrou nada, consegui chegar no pódio. Então essas foram as minhas duas cagadas aí, e eu espero que você aproveite isso para se caso acontecer com você, você fazer da mesma forma, e lembrar que dá para matar e salvar a moto. Beleza filhinhos? É isso, estamos together e aguardo o vídeo da corrida, que vocês vão ver que eu vou dar uma mixada entre a câmera dianteira e a câmera traseira que eu dessa essa mudada assim, e é isso. Ah! Ai! Filho!